Olá, olá pessoal, amigo, tudo bem com vocês? Eu ainda não tô vendo ninguém aí, vocês desistiram de me assistir, é? Ah, vamos lá, eu tô aqui pra, como faço todas as quartas-feiras, um pouquinho atrasada novamente, né? Dez minutos de atraso, eu me comprometo a não atrasar mais, viu? A partir da semana que vem vai ser no horário, né, Vladimir? É isso mesmo. Tudo bem, Vladimir? Tudo bem. Boa noite. Vamos dar boa noite. Vamos. Já estamos com duas pessoas assistindo. Boa noite, pessoal. Ah, é isso uma boa aí. Live, uma boa live. Uma aí, boa live para isso. Hoje eu resolvi falar. Estamos aqui com mais duas pessoas lindas, né? Com a Flávia Fusco e com a Cida. A Cida. A Cida acabou de receber, olha a Samar já entrou, a Cida acabou de receber a radiestesia, a e a o Vladimir aplicou nela, não, uma coisa, ela pegou mais a radiestesia, é. né? E quem tá recebendo a energia fria é a Flávia, Flávia. você vai continuar aplicando, sim, né, sim, Vladimir? Então, estamos aqui para conversar com vocês. Nesse ambiente bem gostoso, bem agradável, sobre o fluxo da vida. O que é o fluxo da vida, né? É... As pessoas, elas adoram controlar tudo. Aliás, a palavra controlar é uma palavra muito usada, né? Eu percebo assim, que ela é uma palavra muito usada na terapia, em terapias. Que... Oi, Zilda Roberta, boa noite pra você também. Ela é uma palavra muito usada. É, tipo assim, quando a pessoa, ela quer falar algo e, e não é o momento certo, aí eles falam, você se controle. Quando você fala assim, eu preciso me controlar? Ou eu preciso me controlar? Observe, a, a, a, vocês viram as expressões que eu fiz? Observe como você fica quando você diz isso. É como se viesse uma, alguma coisa que te prendesse. Você precisa se prender, né? Uh, diante de alguma, de, daquela situação, da pessoa, de tudo. Você precisa se prender continuar agindo naturalmente atrás, da, atrás das grades que você montou e fingir, fazer de conta que tá tudo bem, né? E o carcereiro ali, te controlando. Aquele carcereiro que é você. É o teu controle. Mas só que você coloca os carcereiros fora de você também. né? Porque você deixa... De, de, de, de, de, de agir naturalmente. Existe uma coisa que a gente sempre fala. Se uma pessoa chega, né, Lady Dias, boa noite. Se alguém chega para você e diz assim: ai, você fala muito, vou... a pessoa fala a verdade, né? Se ela fala a verdade é porque ela é sem educação, mal criada, grossa, um monte de coisa. Você perguntou, ela tá falando a verdade. Então ela é grossa, sem educação, brulú, brulú. Agora, se ela mente, ela tá te agradando, né? Ela te agrada. E quando ela te agrada, ela tá se controlando pra não tacar um monte de verdade em você. E você acha que você tá recebendo aquilo na boa, né? Tá recebendo aquela energia, aquele fluxo lindo e maravilhoso, na boa. Uma coisa é você dominar. Eu digo assim, por exemplo, eu fiz sociologia e tal, então durante muito tempo, hoje não adianta mais me perguntar nada, seguir a linha de Calmax, essa coisa toda, não seguir outra. Fui seguir bem quando saiu aí cinco, uma boa linha para seguir, né, do Calmax. Mas enfim, uh, quando alguém me perguntava qualquer coisa, eu dizia que não sabia, era melhor dizer que não sabia, mas eu dominava o assunto, porém o interessante era eu mentir para eu não me prejudicar, né? Agora, existe o domínio, existe o controle. Eu procurava não me controlar, mas eu preferia dizer eu não sei. Quando eu digo não sei, eu sei que dentro de mim, aquele assunto, eu tenho um domínio sobre ele. Mas eu não preciso passar para o outro. Agora, quando eu me controlo, eu estou com raiva de não poder falar para o outro, ou para eu não poder uh, colocar no outro... O Vladimir ligou o celular dele também, né? Então, não, não, não, ó, controle. Controla e menos, ah, agora eu preciso me controlar, né, Vladimir? Sem dúvida. É. Vocês sabem que eu sou bocuda, né? Então, é isso que acontece. Nós precisamos aprender, gente, que nós não estamos mais em fase de ficar sofrendo, de ficar nos lastimando diante da vida, de ficar colocando empecilhos para que possamos crescer. Nós não estamos mais em fase de segurar o pior em nós para oferecer o melhor para o outro. Precisamos colocar um basta nisso urgentemente. Precisamos colocar um basta em tudo que está nos atrapalhando, Ai, Armin, mas é tão difícil conviver com as pessoas. É tão, é tão difícil conviver com a sociedade e, e a gente ser autêntico, autêntica diante das pessoas. Tem pessoas que não têm limite, tem pessoas invasivas, tem pessoas que te sugam, tem pessoas que só querem fazer o pior. E como que você pode... Abrir as portas para uma pessoa dessa. Eu não sei como você pode abrir. Ela, sabe? Eu não sei como você pode não abrir a porta. Porque a porta já está aberta. Se ela é invasiva, ela está te tirando do seu fluxo de vida. Ela está te tirando da sua autocontemporização para você contemporizar ela. Ela quer te arrastar. Pro fundo do inferno aonde ela tá e você vai aí você fala que você não conhece o demônio você conhece um monte e vai virar um também se você continuar então a, a pessoa o que, que você faz você não abre a porta para ela sabe o que é não abrir a porta deixar a porta fechada como ela tá para a pessoa você tem que abrir a porta para você para o seu fluxo. Você precisa abrir a porta para tudo que você crê. Para tudo que você acredita e confia. Se você sente uma certa desconfiança em alguma, em alguma coisa, em alguma atitude, em algo que você possa falar. Olha que bonitinho aí. Você que pôs o anime. Oi. <risos> a a Miléia também, Flor de Liz, está aí. Então, se você sente. Que algum fluxo, alguma coisa, alguma energia está querendo tirar você do seu fluxo? Corte, não vá. Neutralize aquela energia e, e continue no seu fluxo. Ai, mas era meu irmão, era minha filha, era meu não sei o quê. Não importa, gente. Cada um tem o seu fluxo. Por exemplo, existe o rio. Existem as vertentes, os braços do rio. Cada braço é um braço independente. Vocês não conseguem fazer aquele braço do rio ter o mesmo fluxo que o, que o rio que segue naturalmente. Cada um vai para um lado. E cada um, nesse lado que for, para o caminho que ele tiver, é que ele vai conseguir é, oferecer o melhor dele para quem precisa de viver, de, de, de estar nele, para aquela terra que precisa dele, para todas as fontes que são vida e que vão precisar daquele fluxo, não é? Se você começar a querer mudar muitas coisas, você não vai fazer nada. Quando você sente, dentro de você, que não é para fazer determinada coisa, não faça. Deixa os outros falarem, nossa, engraçado que as pessoas adoram criticar a gente. Né, Regina Célia Moreira, minha amiga, grande amiga, um beijo pra você. Então, a, a, sabe, você, a, as pessoas chegam e falam assim, nossa, ai, minha, nossa, eu acho que você tá meio por fora, viu? Você está muito parada. As coisas não são assim, você precisa ter mais dinâmica. Eu sei o momento que eu posso ter, ou não, mais dinâmica. Porque a minha dinâmica, até parada, ela continua funcionando. A minha dinâmica, ela continua a, tendo, tendo... Desculpa, gente, Vladimir. Está dando som aqui. Tô aqui. A Vladimir, a... obrigada. Desculpa. Ela continua dando. Vocês vejam bem, eu poderia ficar quieta. Só que eu estava me perdendo entre dois sons. Então, não foi bom ter chamado? Sem dúvida. Claro. Então, quer dizer, o meu fluxo agora é com vocês. Eu não posso ficar me atrapalhando. Porque se eu me atrapalho, eu nem, não vai ser bom nem para um, nem para outro, nem para outro. Isto é um fluxo que aconteceu agora, nesse momento, onde eu usei a minha autenticidade. É isso. E o Vladimir também, né Sim. a Cida também, a Flavinha também, todo mundo tá dentro de uma autenticidade. Como que eu falando de um assunto, eu vou começar a, a ficar disfarçando, né? E ficar me controlando para não expor e não querer magoar ninguém. Mago muito mais se eu não expuser. Se não for verdadeira, né? Se não for verdadeira. Então, eu tenho que ter essa liberdade com meus amigos. E os meus amigos precisam ter a liberdade comigo. Porque existe uma troca íntegra. Existe uma troca onde as pessoas precisam se sentir bem com as outras. A partir do momento em que você não se sente bem com as outras, você não vai se sentir bem com você também. Então Sim. você vai começar a se esconder dos outros. Ou você vai entrar numa depressão profunda, ou você vai ser sabe o quê? Dissimulado. Vai ser dissimulado. Ah, não... Ai não! E tá querendo matar a pessoa. Tá querendo disfarçar. Eu eu não sou craque nisso, viu gente? Eu sou craque nisso. Vocês vejam bem. Se tem uma coisa que desvia a pessoa do fluxo da vida é a inveja. Sabia, Vladimir? Pode falar. Porque você tem outro objetivo, você não segue, tem que seguir em prol daquilo, de um desejo que não é teu. De ter aquilo que você almeja, que é do outro, para si. É. Sabe quando você percebe que as pessoas têm inveja? Quando, por exemplo, eu vou eu vou falar de mim, né? Alguma coisa. Sim. né Regina, Você é uma pessoa autêntica só mesmo, né, Rê? Isso eu reconheço. Mas... Viu, Rê? É assim, por exemplo, eu sou uma pessoa que falo bem, não sou? Sim, certo. eu tenho uma boa dicção, Sim. tenho uma boa didática, Sim. tenho palavras bem colocadas, tenho um bom fluxo de vida em mim, tenho. Se você soubesse, Vladimir, como eu percebo a inveja das pessoas, então vamos supor, Vem alguém aqui receita recita... Ninguém fala de mim e finge que não me viu. Aí vem alguém e recita a batatinha quando nasce. Olha como eu Todo mundo vai aplaudir, sabe por quê? Porque sabem que eu tô vendo e que aquela pessoa com aquela batatinha dela que foi melhor. Mas para disfarçar, para dizer que a inveja consome você. A inveja acaba com o fluxo da vida. A inveja faz você se perder num mundo cruel. Ilusão. ilusão é cruel. cruel. Porque o mundo da ilusão é um mundo cruel. O mundo de não querer perceber o outro. E, e valorizar as qualidades do outro. Querer competir. Vai fazer você cair mais ainda. O seu fluxo, é um fluxo de fazer um trabalho manual? Faça! A boca fechada, mas a mão funcionando. O seu fluxo, é, sei lá, fazer o quê? Pegar uma máquina e desenvolver alguma coisa? Faça! O seu fluxo, como eu tenho uma sobrinha que faz fotos, faz fotografia, a Carla, ela é maravilhosa. Sabe? Ela faz foto... Quer dizer, um dia ela descobriu do que ela gostava. Ela vai, ela se enfia em qualquer buraco. Ela descobriu o caminho, né? Ela descobriu o caminho. Ela descobriu. Gente, ela faz fotos. Então, tem pessoas querendo competir com ela? Tem! Lógico que tem. E cada um tem seu espaço. Mas ela está continuando. Demorou, Demorou para ela descobrir o fluxo? Demorou. Mas ela encontrou. Então, a Flávia, ela tem o fluxo dela. Cada um, você tem o seu fluxo, Vladimir. Você, você, não, você não vai sentar aqui e fazer como eu faço. Claro que não. Falar, mas você vai estar... Tá, você vai A sua parte, o seu trabalho, no local onde você trabalha, que você é uma pessoa que tem um... Né, é muito bem elaborada ali, muito, muito precisa. Eu não conseguiria. Eu preciso aplaudir o seu e você aplaude o meu. Sem dúvida. Tá? Então, é, por exemplo... O, o meu, a minha vida, eu, ontem eu estava com uma pessoa e ela disse assim para mim, Armin, eu jamais queria ser você. Eu falei, ainda bem, porque a Armin só tem uma. Ela viu a, a pessoa, gente, sabe, essa percepção fina, a percepção alinhada, a, a, a sensibilidade aflorada. Não é qualquer pessoa que aguenta, assim como tem coisas que o outro faz, que eu não aguento. Sim. Então, cada um tem o seu fluxo. Cada rio tem o seu caminho, tem a sua direção. Não adianta um outro rio de lá, ou um valezinho, ou um, ou um veio um d'água, um, um, um córrego, querer ser o rio, não é? Mas se una e agradeça por você ser aquele córrego maravilhoso Que alguém pode andar nele, colocar os pés Receber aquela energia gostosa do córrego Enquanto que no rio muitas vezes não dá Você não aprendeu, você quer competir com quem Você quer ser quem O que, que você deseja para você o que que você pode se dar de melhor, quando você está querendo competir com alguém você está deixando de ver o seu? Você só está vendo o do outro. Sabe, as pessoas falam, ai, eu gostaria de ser fulana, porque fulana, ai, não se preocupa com dinheiro. Não, ela está, está ah, super bem. Você sabe como é o interior daquela fulana? Ou você sabe quando você vai chegar a ser a fulana? Nunca! Só que se você tirar a fulana do seu caminho, o teu caminho está aberto para você ganhar dinheiro. Eu não tem essa percepção, né? Não tem a percepção. Se alguém tirar a outra do caminho, a pessoa que ela inveja, ela tira do caminho. A pessoa que ela quer competir, ela tira do caminho. O caminho dela abre. Ela tirou quem está lá. Só que a pessoa não se pôs lá. Ela que põe a pessoa lá. Sabe por A pessoa está fazendo um monte para você. Eu tô falando isso hoje para vocês, gente, porque infelizmente é lastimável que ainda nesse período da nova era, de um terceiro milênio, numa época onde nós estamos percebendo toda essa conturbação que está havendo no nosso planeta, as pessoas ainda disputem. Só que cada um vai ter o que merece. A pessoa que pôs a outra como uma trava, ela não vai para frente, e a outra vai andando mais ainda, porque ela tá empurrando a outra para frente. né? O Messi, olha aí o Messi. A, a, a pessoa que pôs a outra como ela... A, ao invés dela, dela dizer Não, eu vou me aliar Eu vou admirar E eu sei que eu vou ter admiração também da pessoa Ela pode ganhar muito mais Porque se alguém Se uma dessas pessoas vierem pra mim pedir qualquer coisa Sabe o que elas vão ouvir? Uhum. Adivinha, Vladimir O que, que você acha? Não adianta nessa cabeça Pode falar Ah, bem, eu não posso não é comigo. Não é comigo. Um não do tamanho de um bonde. Eu demoro pra falar não. Mas o dia que eu falo não, uma vez só. É não, né? É não. É não. Porque eu tenho o meu fluxo de vida. Não vai ser o outro que vai me pedir saúde, Vladimir. Obrigado. Não vai ser o outro que vai me cuidar com essa tosse, hein? Cuidado com, a, com o meu nome lá. Não, pelo amor é. de Deus. Quando você não foi para China, né? Lorenzetti, Corona, essas coisas de chuveiro. Né? É, você não foi para a China. <risos> não, Já pensou, Flávia? Mas eu estou próximo de lá, na ah, verdade. Ah, sim, bom. É, do Japão, né? É. O negócio tá na China, não, na China né? China, tem Coreia. Ah, tem, tem China, Coreia, todo. tem tudo. Tem bastante cachorro lá? Não. Não, não é verdade. <risos> a pergunta. É, agora eu entendi o que você dizia. Então, gente, é assim. Ah, sabe, muda o teu foco. Não fique com outras pessoas dentro de você. Não brigue com os outros. Não queira provar para o outro que é bom naquilo que faz. Que o outro que tá, tá recitando a batatinha é melhor. Sabe? Para de fazer esse tipo de criancice, de otice. isso daí é burrice. Você está se fechando no que é de melhor para você. Você pode ser um, uma, um, um protagonista, como a gente diz, né Flávia? Um pro... Pode falar Flávia, um protagonista de tudo na vida, desde que você saiba não usar o papel do outro. Ou querer interferir no outro. Sim. Mas usando, tendo, trazendo de dentro para fora o que há de melhor em você. Como é que você vai ver o que você tem de dentro para fora se você está preocupado com o outro? Nós viemos aqui para sermos vencedores. Nós viemos aqui. Vocês acham que... Por que, que vocês pensam que tem pessoas que são né, despertaram de uma forma tão bonita e a, e a grande maioria é, está dentro de, de protocolos de conceitos mal elaborados, de como é que se diz de paradigmas que né? pelos outros, que, vem, que foi feito pelos outros vivem a verdade do, do outro. outro. E deixam de viver a verdade dele, que é a mentira do outro. Você vive a mentira do outro e deixa de viver a sua verdade. Viva a sua verdade. Por que que vocês? Então, isso tudo vai criando uma série de complexidades. Vocês vejam bem. Se existe um Deus como eu creio que existe, e confio nesse Deus que é a minha fé, e ele me traz a autoconfiança, porque eu sei que eu sou parte dele... Né? Eu sei que eu sou ele. Eu sou Deus em ação. Eu sou Deus em ação. Por que que eu vou querer ser um coadjuvante? Né, Adriana Moreira? Por que que eu vou querer o mal do outro? Quando eu quero o mal do outro, aquilo tá dentro de mim, gente. Tá dentro da própria pessoa. Quando você quer o mal do outro, tá dentro de você aquele mal. Aquele mal vai voltar triplicado pra você, porque é teu. Enquanto que o outro, não querendo mal, ele pode não querer nada para o outro, mas ele pode querer o bem dele. Quando ele quer o bem dele, ele já está querendo tudo, porque quem se aproxima dele está dentro dessa faixa vibratória de querer o próprio bem. Né? Então, nós viemos aqui para aprendermos e, e, e, e desenvolvermos o nosso próprio bem. Não importa se você está passando por uma fase de maior, de mais lamentação, uma fase meio dolorosa, uma fase. Não importa. Quando você quer o seu bem, você sabe superar esses. Né? É, essas dificuldades, esses obstáculos, você supera de cabeça erguida, você não teme e a pessoa que não teme, ela é corajosa Sim. e sabe que tudo na vida pode vir com facilidade a partir do momento que você tem coragem. É, eu tive uma, depois eu vou falar da radiestesia, tá gente? Agora eu já entrei um outro assunto aí, é porque eu vou dar radiestesia agora nesse final de semana no curso que é Dia 8 e dia 9, sábado e domingo, uhum. a radiestesia magnética imantada, que aliás, a, a Lucina né, recebeu, a Cida, a Cida podia dar um depoimento, né Cida? Sim. Ela tá grudada lá ainda? Tá, tá, tá, tá, tá. Ela tá grudada lá no chão, né Cida? Eu posso sim. Hã? Posso. Ela pode. Pode? Mas aí você tem que vir para cá, mas você tá grudada? Eu vou, eu vou tirar. Não, é. se, eu vou ver se, ela tá, se ela tá, Vê se ela tá desgrudada tá. já. Eu então... Olá, Armin, Oi. e como que você sugere, por exemplo... Vamos supor quando uma pessoa tem uma obsessão muito fora de si, tá com foco fora de si... que Às vezes a pessoa tá com obsessão fora... Não consegue voltar pro trilho. Isso. É, é o trem saiu do trilho, é, né? Você tem alguma dica, assim, pra, pra pessoa é, confiar mais em si parar com obsessões... É, que po podem se tornar inveja... Tá, a pessoa ela sai do foco dela, ela vai pro foco do outro. É isso? Sim. E, e ela se perde do foco dela, porque é, ela acha que aquele outro foco é o melhor pra ela. É, e aí mas aí você tem uma dica de como... E equilibrar. ela desequilibrou. Uhum. E ela se desequilibrou. Esse negócio aí, da pessoa sair dela, sair do trilho, sair do foco dela, ela começa a desequilibrar, ela tende ou para um lado ou para o outro, mas ela não vem para o centro dela. E ela, ela fala, meu Deus, eu estou aqui num campo e não sei para onde eu vou. Eu não sei por onde me virar. Eu saí do meu foco, como encontrar o trilho novamente eu, é porque você vai ter que ir no outro trilho. Você não estava no foco quando você estava no trilho. Te puseram ali. E quando você desequilibrou, que você saiu do trilho, pode ter certeza, tenha certeza, que o teu trilho é outro. O teu caminho é outro. Aliás, não é nem trilho. É você fazer o teu caminho. É você pegar a tua pá, enxada e e pra vida e você, quando você for ver, você fala, meu Deus, que bênção. Eu passei 50, 40, 50 anos num foco errado. Mas aquilo tava dando aparentemente certo pra mim, mas era aparente, porque senão não teria acabado. né Agora que eu peguei, né eu, eu segurei tudo direitinho, abriu meu caminho, como eu estou realizando. E por mais difícil que ele seja, eu, é tanto amor nessa realização que parece que a luz vem, as fontes se abrem. E, e eu olho mais para frente, eu falo, eu não preciso mais de trilho, porque eu encontrei o meu caminho. Se permitiu. Eu me permiti. A entrar nele. É isso, Flávia? Sim. Eu me permiti. Então, às vezes, você se apegar a alguma coisa, você se agarrar àquilo, porque você sempre fez só aquilo, te impede de ver o novo. Então, o que, que a vida faz? Ela te puxa o tapete, porque você saiu do fluxo. É. Ela faz você cair de cara no chão. né Quando você cai de cara no chão, você fala, pronto, você desaba. Você desaba. Acabou a vida pra mim, o que agora? E você tenta refazer aquilo de novo. É como se você não conseguisse fazer mais nada. Até que chega um momento que vem uma luz. Pode vir por intermédio de uma palavra, de outra pessoa, de uma intuição, de um anjo, de um momento, de uma, de uma oportunidade para você. Você muda. Você muda para quê? Para o seu verdadeiro fluxo. Aí você descobre o quanto você se doa com amor. Tá respondindo, Flávia? Uhum. Sim. E você pode começar isso com 50, com 60, com 70 anos. Você veja bem. Existem já alguns países europeus, que eu não me lembro mais, que estão até parece que nos Estados Unidos alguma coisa, que estão contratando pessoas acima dos 60 anos. Porque essas pessoas, elas aprenderam tanto na vida, elas se desapegaram tanto... Pode fechar? Elas se desapegaram tanto, é, fechar, não, ah, se desapegaram tanto ah, que, de repente, né nesse desapego todo, elas conseguiram, elas se desapegaram, que elas conseguiram ver um novo caminho. Ela não está pensando se ela tem mais 20 anos para viver, ou 5, ou 10, ou 1. Um. Ela está pensando no que ela está conquistando. Que, de repente, ela está em paz com a vida, porque ela conquistou o que ela gosta. Sempre tem um momento para isso, né? Cida, Sim. você quer falar alguma coisa? Quero, quero falar de hoje, né? Encontrei é. o Vladimir na segunda. Falei, Vlad, eu quero ser amiga da sua amiga. Você Sim. quer mostrar um pouquinho você <risos> ou não? Eu tô não, faz não, você saiu da. Você saiu ah, agora da radiestesia. É Só um pouquinho, é? Só um pouquinho? É. Se você quiser ficar mais, é. fica à vontade. Oi! Uh, foi o Vladimir Oi, que o aplicou. Vladimir. Ah, Adriana Moreira. Você conhece a Adriana ah, ah, Claro que sim! Ah, então, ah, lá! Ah, estamos entre amigos. E aí eu vim aqui hoje, foi uma experiência muito gratificante. Porque eu não sabia o que esperar, eu não olhei muitas coisas, eu escuto você muitos anos na rádio, mas eu nunca tinha feito na prática, né? Falei, eu vou me permitir lá conhecer o novo, viver o novo. E foi muito legal. Quem fez a, hoje a terapia foi o Vladimir, né? E ele fez com com um pêndulo, o pêndulo. E aí o pêndulo foi nos chakras. E eu senti todas as sensações de onde o pêndulo tava, né? Então era a dor aqui em cima, que foi aliviando, depois foi descendo. E o mais interessante é que o meu corpo não não não eu não controlava o corpo, né? Eu ia para frente, ia para trás. Ele faz e, esse é, movimento, ele faz o um movimento, é então foi muito diferente, né? E teve a parte que eu fiquei grudada no chão, o pé não levantava, é, assim. né? Então uma, uma experiência assim diferente, muito diferente, muito gratificante. E a gente tem que estar aberta para o novo, para conhecer novas coisas. Ela tá até com né? brilhando, ter, né, Val? É, e foi é. despenteada, é, vermelha. Que eu, tava, eu saí agora, né? Da terapia, mas gratidão, fiquei muito feliz. De, de verdade. verdade, de verdade. Obrigada, Flávia. Então é, gente, é isso que eu gosto. Olha o amor que a gente sente nesse momento. Uhum. Eu encontrei meu caminho. Uhum. Eu encontrei com, por volta dos meus 35, 36 anos. Eu levei todo esse tempo. E durante esse período, eu ainda fui fazendo outras coisas porque eu desacreditava. Aí eu percebi que eu não desacreditava os outros que não acreditavam em mim. E eu acreditava que o outro estava certo. Até o dia que eu fui, sabe, colocando cada um no seu lugar. Ah, você cria inimigos. Ou falsos amigos. Entendeu? Até o capenga lá de não sei de onde é melhor que você. Me desculpa que não, não é o capenga que eu estou falando em sentido pejorativo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Pessoas totalmente assintomáticas, pessoas que são, uh, como é que se diz? Dissimuladas, Sim. pessoas tóxicas. E, e, e de repente você vai. Observando tudo aquilo, você vai vendo o quanto você está jogando fora Porque cada pessoa tóxica que você tira, seja a pessoa que você achava que era mais, né? mais próxima, mais querida É o lobo dela de cordeiro, né? Uhum. É lobo, é, é tudo que você possa imaginar é em outras peles, né? apesar de que eu é. sou apaixonada por lobo Mas eu, é. dá para entender o que, o que nós estamos querendo dizer Sim. Então, gente, você tira o que há de tóxico. Deixa o tóxico pra lá. Deixa. Deixa eles. Um dia eles vão entender o tamanho da toxicidade. Da toxicidade. Da, toxic... da toxic... toxicidade. Da toxicidade deles. Né? A inveja. Não mata quem é invejado. Quem é invejado fica até meio privilegiado, entendeu? Você tem que ter privilégios. A inveja mata quem tem inveja. Aquele que é o invejoso, que é o competitivo, que quer ser outro, nunca vai ser outro. Porque... Aliás, quem quer ser outro não é ele. Já para começar por aí. Nós não viemos para isso. Nós não viemos para isso, nós viemos para ser nós. O dia que você for você. Você vai desabrochar, sabe a flor de lótus que vem da lama e de repente ela flora? Ela simplesmente, é por ela, é o lírio. É o que Jesus falou. Se Deus protege e dá vida e Deus cuida até dos lírios dos campos, o lírio dos campos quem dirá você homem? Quem dirá você ser humano de pouca fé? Quem dirá de você? Caminhe sua vida, vá para frente. Você tem tudo para crescer na vida. Olha no espelho e diga assim: até hoje eu me vi como uma pessoa dependente, não dependente do outro financeiramente, ou não dependente do outro nisso ou naquilo, mas até hoje, eu me vi dependente da opinião do outro. Do que os outros poderiam falar de mim, ou, ou, de, ou, ou, ou da inveja do outro, ou de achar que o outro estava progredindo ou não. A partir de a Roberta de, de, de, de mídia É quase o meu sobrenome, né? Ela está dizendo assim. De ela, ah, tá dizendo, aqui ela, não dá para ver. Ah. Era tudo que eu precisava ouvir. Eu chorei agora. Parece que minha mãe te usou para falar comigo. Que linda. Que linda, né? É isso aí. Estamos abertos para as mães que querem mandar o recado, né? Que já não estão mais aqui conosco. Gente. É melhor a pessoa morrer de repente do que ela ir morrendo durante seis, sete meses aos poucos. Porque nesse período ela mata muita gente junto com ela. E pelo menos quando ela vai, de repente, parou o coração, como minha mãe foi, eu saí beijando ela de casa, uma hora depois, ela apagou falando com a irmã no carno. Não sofreu nada, ela estava sorrindo. Então, a minha mãe foi bem, ela foi feliz. E como isso foi bom para mim? Pior é quem fica, né? Definhando. Definhando. Definhando. Porque essas pessoas nunca foram felizes. Essas pessoas, elas sempre viveram para conquistar o outro para ela, para puxar para ela e jogar contra alguém que elas achavam que o outro poderia gostar também. A, a, aquele sentido de posse, aquele sentido de agarrar, seja feliz. Viva a sua vida. Conquiste. Não tem idade. Olha eu aqui, tô aqui falando com vocês, gente. Conquiste tudo, tudo que você puder, tá? Bom, eu acho que agora... Você tem mais alguma coisa pra falar, Flávia? Quer fazer alguma pergunta? Você tá pulando não, né Flávia? Não, <risos> tá tava... ela tá relaxando. Ela tá relaxando. Ela grudou? Não, ela, ela... Eu tava um pouquinho pesada. Ah, agora ela... Você tava pesada quando você deitou? Sim. Agora você já, já soltou? Já, e também estou gostando de fazer e ficar te ouvindo, porque de, de alguma forma é acolhedor, sim, né? É. é falar. Fala, Flávia. Não, de, de, é, é acolhedor ouvir sim. você falar. Não, mas você quer perguntar algo? Não, não. Eu... Não. Está toda solta? É, é. Tá. Então, gente, agora é dia 8 e 9. De. É nos dias 8 e 9, Sábado e domingo, o curso de formação de radiestesia magnética imantada, é, de, de, de radiestesia magnética imantada, e também, né, uh, vocês vão ganhar o pêndulo, vocês vão ganhar a apostila, só que precisa fazer inscrição no máximo até amanhã, preciso saber. Sabe por que eu preciso saber até amanhã? Porque eu vou... eu tenho que ajustar tudo para quem vem. Então não adianta você vir de, uma, de última hora. Eu não vou ficar com um monte de coisa aqui, não. Porque aqui é limitado. Tem os lugares limitados. Você liga para mim. falar fala, nem eu vou. Aí eu dou os valores, dou tudo direitinho, mando um flyer. Você pode fazer um depósito, que ainda dá tempo temos amanhã e sexta-feira para isso um pouco né só para garantir a sua uh, só para garantir a sua vaga e estaremos juntos nos dias agora na próxima no próximo sábado e domingo e nos dias 15 e 16 de dezembro a maravilhosa iniciação pela energia fria vibracional curadora é, Sueli Harutunian Karakanian. Universo. Universo, o que eu não vi. Que, o, o que eu não vi que se eu visse, faria toda a diferença em minha vida. Pois é. Então vamos colocar assim, Sueli. O que eu não vi, né? Que faria. Se eu visse, toda, faria toda a diferença na minha vida. Está em tempo de você ver. Você não faria, você faça. Gente, nós temos saúde, nós, sabe, nós nos jogamos doente porque nós pedimos pela doença para fingir que não temos mais força. Pra fingir que não temos mais força. Teve uma pessoa que chegou pra mim, porque eu vou falar pra vocês, eu tenho as três cabeças do meu, do nervo ciático amassado. Tudo bem, amada Virgília, é para você também, prima. Ah, eu, eu, sabe, eu caí uma vez de bunda sentada assim, acabou com a minha ciática no cox. Pessoas falavam, você não vai andar mais, você vai precisar de cadeira de rodas. Eu tô aqui. Tudo bem, eu tenho um pouco de dificuldade em subir uma escada. Quando eu me levanto, às vezes, eu preciso segurar na cadeira. Mas agora eu tô fazendo massagem com uma pessoa também, me ajudando um pouco. A Rê me ajuda muito também, a Regina. Então, sabe? Eu tô aqui! Tô inteira! Ficou horas em pé. Era uma coisa assim que ninguém acreditava, gente. Eu tô aqui graças a minha garra, graças eu acreditar em mim, porque se eu acreditasse em qualquer uma das pessoas, em qualquer pessoa por aí, ou pessoas a cada família, eu estaria entregue. Imagina, muita gente quer o quê? Quer que você... Eu tô com uma prima me chamando, a Eliane, só que ela tá no message, tá? Esse barulhinho ela me chamando. Então, mas eu ela, não sei se ela vai me ouvir ou não. Li, eu tô falando agora ao vivo, tá, meu amor? Depois eu falo com você, tá bom? Eu tô aqui fazendo uma live. Dá um tempinho que eu já te chamo aí no message, tá bom? Então, gente... Uh, o que que acontece? A, essa força, essa garra... Que vem em mim. As pessoas queriam que eu servisse a elas. Eu vou servir alguém, não. Se eu tiver que servir alguém, eu vou servir a mim. Então, essa consciência eu sempre tive. A Vera Lúcia está dizendo. Quero fazer seu curso de energia fria. Seja bem-vinda, Vera Lúcia. Você vai amar. Sabe? O seu corpo. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu falei que ia terminar, mas vou continuar falando mais um pouco. Então... É assim. Essa... Uh, nós temos trilhões de células, né? milhões de células. Você sabia que você é inteira em cada célula? É inteiro em cada célula? Sabe quantos trilhões, quantos milhões de, de, de, de você, você tem em você? Começando pela unha, pelo cabelo, pelo, pela, pela por tudo. Sabe quantas? Agora, você imagina, se você me joga bem assim né, as informações negativas, ruins, e, e, e joga assim, eu vou ficar doente, eu não tô aguentando, eu tô me entregando, você já, então essas trocentas trilhões de células que já vem com DNA propício para isso, elas vão agarrar essa ideia e cada uma de vocêsinho, vocêsinha que tá lá dentro daquela célula, vai dizer assim, amém, é isso que você quer? Amém. Obrigada, Vera. Vão gostar da ideia. Vão gostar. Vão achar ótimo. E aquelas pessoas que estão assistindo vão aplaudir, vão falar, Eba, agora ela Eles vão falar, olhar pra você e falar, ó, ah, eu não queria que você ficasse assim, viu bem? E tá torcendo por dentro se piorar mais ainda! É isso que pessoas próximas de você querem! Acorda! Tira! Tira os insetos do seu caminho. Porque pessoas que querem o mal do outro são insetos. Cada uma que você tira, você cresce mil por cento. Entendeu? As pessoas, elas precisam aprender a ficar com elas e a respeitar a cada uma pessoa como ela é. A pior companhia que essas pessoas têm são elas mesmas. Então elas querem destruir aquele que tem a melhor companhia, aquela que tem a melhor companhia que ela. Eu me dou bem na minha companhia. Eu, preciso, eu nem gosto muito de ficar... Sabe? Eu gosto de ficar sozinha. Basta agora de chegar em casa. Você, tudo, você viu o que aconteceu hoje aqui, né? Desde manhã, gente, eu não parei um minuto. Graças a Deus, meu bom Jesus. Né? A minha santa, maravilhosa, Maria de Magdala. Adoro Maria de Magdala. E que venham muitas mais. Tá? Então... Eu quero sempre isso. É a criança correndo lá em cima. É o outro. É a outra que vem ali. É a outra que conversa lá. É a outra que tá lá. Outro que tocou a campanha. Outro que foi pegar chave. O Vladimir que não para de tossir. <risos> e é isso que eu gosto. Eu, eu gosto disso. Porque é espontâneo, é livre, é aberto. Aí eu chego em casa. Eu quero que o oposto. Eu quero só eu. Amo, amo, amo. E já falei que se vê alguém querer morar comigo, não mora. Não, não mora mesmo. Não, não, dá, não. Não. Aí eu tenho pessoas que falam assim, Ai, Armin, você não tem medo de dar um troço? Amo você, Armin. Obrigada, Jaqueline, de Curitiba. A Jaque de Curitiba. Venha pra cá, Jaque. Tá vindo muita gente, viu, pra cá. Qualquer hora eu vou pra lá também, né? Então... Eu falo assim. Eu nem sei o que eu tava falando. O que eu tava falando? De morar sozinha. Ah, de morar sozinha. É. Ah, o pessoal fala assim pra mim, né? Você também <risos> mora sozinha, né? Se tiver alguma coisa e estiver sozinha é. em casa. Aí, você aí pode... se você tiver um troço, fala, se eu tiver um troço, morrer, acabou. Na hora que você tira o fedor lá, o cheiro, lá e me pega, pronto. Porque eu não preciso mais daquilo. Encerrou o fluxo. que eu quero isso? Encerrou o fluxo aqui. Encerrou o fluxo daqui, agora eu vou pro outro fluxo. Ah, vamos lá! Tem gente que fala, ai, não fala isso na hora que eu pifar, por favor, não chore. Eu sei que vai ter gente que vai fazer festa. Vai ter outros que vão chorar, né? Né, Claudete Campos? Não é isso? O pessoal é tão fingido, né? Tem a Vera dizendo é? que ela quer fazer o curso de energia fria. É, eu já falei com ela, agora eu vou dar o telefone para quem quiser. E já tá na hora de todo mundo, agora cheguei em casa, toma um banho gostoso, relaxa, tem companhia, gente, eu me aconchego e me amo, ai eu amo ficar comigo, amo, amo, melhor ficar com essas porqueiras aí da vida, né, de porqueira já tô cheia. E vou dizer mais uma coisa pra você, você dorme, você divide sua cama com alguém, porque chega uma hora que colchinha já era também, viu gente, pelo amor de Deus. <risos> Vai cada um para um quarto, faz as coisas lá, sabe se encontra lá, faz tudo que tem que fazer depois vai, ah, ah, tchau meu amor, acabou. É bom fazer, né, assim, aí depois vai namorar, é muito mais gostoso. Ficam os dois dormindo na mesma cama, um cutuca, outro daqui, outro cutuca, outro de lá, o outro joga a perna em cima, o outro joga embaixo, e dali a pouco sai a coisa lá, a mulher não quer, o homem não quer, tem que fazer, tem que dar, outro. Gente, é horrível isso. Não, fala, não. Consegue? Hoje eu já tô desbocada mesmo, não sei nem desbocada. Ah, eu não quero meu marido ficar lá me cutucando com aquele troço aí em cima de mim. Eu já cansei de ouvir isso. Ai, vira esse troço aí, enfia para trás e fica lá até que eu abro as pernas e pronto. Gente, pelo amor de Deus, para com isso. Ai, lá, dá um jeito, vai lá no banheiro, dá um jeito na vida, sabe? Resolve o seu problema, para de encher o saco da mulher. Agora eu vou começar a ficar engraçada mesmo. Né? Eu vou falar como eu falo aqui com meus clientes. Né? Então, gente, é isso aí. Eu, eu fico pensando como é dormir debaixo da mesma coberta. Meu, meu pai do céu puxa pra cá, pra... o outro se enrola, o outro fica sem. Aí o outro chuta, o outro acabou de trepar. Aí vão dormir. Não, trepar não, tem relação, desculpa. Tem pessoas que, que dão mais que chuchu na cerca, aí depois falam que vão fazer amor. <risos> Me poupe, tá? Me poupe de ouvir essas asneiras. Aí vai dormir, aí o cobertor vai pra lá, acabou de fazer os troços lá. É querida daqui, amor de lá, e aquelas coisas bonitas que todo mundo fala na hora, né? Bem bonito, vocês sabem que é sacanagem. <risos> Aí vai dormir. E puxa a cobertura daqui puxa de lá. Aí começa a briga, a confusão. Pô, eu já não dei pra você. Eu não fiz o que você queria. Agora eu quero dormir, né? Então, gente. Vocês acham que isso é vida? Não. Olha, quem é que consegue ter paz? Fala. O casalzinho bonito da, da, da tia aqui. Sa fez. Olha, se não tiver dois quartos, pelo menos separa o cobertor. Compra duas camas grandinhas, põe lá junto. mas Cama beliche. É, para de ficar bafando na cara do outro, aqueles bafos nojentos, sabe? Quem é que tem bom hálito da madrugada? Fala. Ainda põe cachorro no meio. Ai, não. Mas ah, tá cheio de gente que põe cachorro. Coitado do cachorro, ele viciou ali. Ele deixou de ser animal. Ele nem sabe mais o que ele é o cachorro. Então. Vamos respeitar. Vamos viver bem a vida. Né? E, oi Armin, o que está que escrito aí que a Claudete escreveu? Eu não estou enxergando. É bem isso mesmo, Armin. Tá te abraçando e a gente sente na alma que não é verdadeiro. Quando a pessoa é falsa e te tem inveja e tudo mais. Isso aí. Pessoal. 99675-5250 é o número do meu consultório. Ah, não, é o número do meu celular. Para quem quiser falar comigo, é o 99675-5250. Para quem quiser se consultar comigo, olha, eu juro que eu sou uma ótima terapeuta, viu? Eu sou mesmo. Sim, sim, sim. Não sou, Flávia? Sim. Então, pessoal que vem aí resolve. Resolve tudo. Então, 99675-5250. Estou em São Paulo, 11. Eu atendo à distância. Uhum. É muito bom o meu trabalho à distância também. A radiestesia magnética imantada, a energia fria, o, a, o registro da memória celular, que é a canalização no subconsciente. Enfim, tudo isso faz parte da ARM. Eu já nasci assim. Demorou um pouco para ser chamada. Eles me deram uma folga, entendeu? Mas também é que me chamaram. Foi de vez. E estamos aí pronto para vocês. E, e digo para vocês assim: não percam a oportunidade de serem vocês. Quando você vê que você está sentindo uma uma força não muito boa, você está se forçando a falar algo. Ou, ou você, de repente, está tendo uma impulsividade. Não é você. É o que está te incomodando. É o que está te destruindo, está te detonando. Né? Quando você se sente bem em fazer o que você está fazendo, continue. O dia que você tiver a coragem... De olhar para quem é tóxico e falar tchau. Sabe aquele que aperta o botãozinho e fala assim, o botãozinho do é. F.O.D.A. Ou o Liz liga, né? É. Vai. Tá indo tarde. Eu sou a paz. A luz é contida em mim. Eu não vou encontrar a luz no fim do túnel. Eu ilumino o túnel. Eu só consigo iluminar com o meu caminho. E eu não vou ter ninguém me atrapalhando na frente. Se você quiser ser o outro, você vai estar sempre atrás. Porque é a luz do outro que está na frente não vai permitir. E você nunca vai ser ninguém. E você vai andar no escuro porque a claridade está na frente. Junto com o outro. Entendeu? Já te disse, você tem milhões de células, cada célula é você inteira. É você inteiro. Você pode mudar isso. Você pode mudar. Você mudando uma, as outras entram numa boa captação, numa boa sinapse, num bom prota protagonista. Para ser coadjuvante dos outros. Principalmente do DNA que veio e dos paradigmas que você conquistou. Chega! né? Vão lá no YouTube agora. Me curtam. Senão eu não faço mais, não faço mais live. Me curtam. Aperta lá o like, né? O like. like. O like. Sininho. Sininho. Registro. Como é o. Inscreva-se. Inscreva-se. É canal. canal. Eu também tô lá no Instagram, faça favor, vamos para lá também, me curtam ali, vamos fazer crescer essa lista. Agora a Armin tá entrando com tudo. Depois você vai se arrepender, porque a Armin sabe falar não também. Mais logo. A Adriana Moreira tá te mandando um beijo, pedindo que você mandar um beijo para ela. Quem? A Adriana Moreira, que tá assistindo. Ah, eu não tô enxergando aqui. <risos> Um beijo pra você, Adriana Moreira, e pra todos que estão assistindo. Obrigada, Cida, ao Vladimir. Eu que agradeço, gratidão. Gratidão. A Kátia. Olá, e Kátia a Kátia! <risos> Por que eu tô falando do Kátia? Ó, oh, já pirei, já pirei, já vem de veio. Tem tanto que mudou de nome. É, já. Então, gente, a todos. Você quer dar um tchauzinho, Vladimir? Até a próxima quarta-feira, eu vou contar com vocês. Vão agora lá no meu YouTube, né? Sim. E já aperta o sininho, faz o que mais? Faz o sininho, dá o like. Ah, e, e... E, e tem que também, tem, tem que distribuir, como é que coraçãozinho, é? coraçãozinho. Compartilhar. Compartilhar. Compartilha. Porque é vai ter um monte de gente que vai gostar. Beijo pra você também. Vem, entra em contato comigo e venha fazer. De às 15 e 16 tá bom? E então, para todos que quiserem Dia né? 8 e bonito. 9, radiestesia 15 e 16, energia, energia fria. fria Dois sábados e dois domingos é Vai ter torta Opa, oh, ah, Sabe aquela torta boa? Maravilhosa maravilhosa, é, maravilhosa Aquela torta salgada Vai ter de palmito de, de, de, de camarão com palmito oh, É muito bom e vem você, pão, torta. É, é, é, você vai trazer, né? Aí, seja bem-vindo. Obrigado. De Quando Gratidão. Ah, e ela não embatou mais na boca. né? Que ela solta, aquela massa folhada. Hum, Incrível. não vejo a hora de comer a torta com vocês. Gratidão. E com o Vladimir também. Bom descanso. Gratidão. Gratidão. Até a próxima quarta-feira e a qualquer momento por aí, tá bom, gente? Um beijo a todos. E obrigada por terem me ouvido.